What's up, guys? Hoje estou aqui in Nova York. -y. A Michelle e a minha esposa tem que trabalhar aqui na cidade por um mês Então decidi vir aqui para Nova York e ficar com ela um pouquinho Gravar alguns vídeos para vocês Hoje tem um vídeo muito especial Se vocês já visitaram Nova York vocês estão sabendo que é o melhor lugar nos Estados Unidos Para comida dos outros países Você pode achar comida de qualquer tipo A comida chinesa é muito bom Se você está afim de comer comida italiana também é muito boa qualquer tipo de comida que vocês podem imaginar vocês podem encontrar aqui na cidade agora estamos aqui num parte da cidade chamado Little Brazil tem esses regiões, esses bairros dentro da cidade que são famosos por ter tipo tem Little Italy tem Chinatown tem todos esses esses bairros que, que, tem, que são famosos para ter esses tipos de restaurantes mas na verdade essa rua, esse Little Brasil só tem três restaurantes brasileiros e os outros restaurantes na rua são restaurantes italianos mediterianos, então não vamos parar aqui para comer nesses restaurantes brasileiros, nós vamos para as outras partes da cidade para conhecer o, o que que tem em Nova York em relação à comida brasileira. Então vou mostrar essa rua aqui, mas na verdade não tem nada a ver, só tem as, a placa que está escrito Little Brasil e os, esses três restaurantes brasileiros mas a gente já atravessou pela, pela uma rua no Chinatown e é muito muito mais interessante eu acho do que essa rua que é nada então vamos para a primeira parada do dia como vocês podem ver está muito frio aqui em Nova York eu não aviso vocês visitarem Nova York nessa época porque realmente é muito muito frio mas vamos lá para a primeira parada. Tá bom, gente. Nossa primeira parada de verdade é esse café. Se chama Café Patoro. Parece muito interessante pelo site Então acho que eles têm pão de queijo Tem estilo de pão de queijo que eu nunca experimentei Vai ser muito divertido Tem sandwiches de pão de queijo também que eu achei interessante Então esse lugar fica bem pertinho do Brooklyn Bridge Essa rua é muito legal E vamos entrar e ver o que eles têm. Tá bom gente, chegamos no lugar Tem um monte de sabores de pão de queijo para provar Eu nunca vi isso no Brasil, nem sei se é uma coisa que eles inventaram aqui ou realmente tem esses sabores diferentes, mas esse primeiro aqui é de bacon então vamos lá o sabor de bacon não é muito forte, mas dá para perceber com certeza que, que tem vou mostrar aqui e imagino que quando você está fazendo pão de queijo em casa, não seria tão difícil colocar tipo esses ingredientes dentro do palmilho. É palmilho? Polvilho. Polvilho. <risos> Eles também tem ah, pão de queijo normal. É muito bom. Esse, eu tenho muito interesse em provar esse porque é jalapeno. E é uma coisa que os brasileiros não estão acostumados, pelo menos no sul do país. Eu sei que no nordeste é diferente, mas comida apimentada. Então isso é pão de queijo com jalapeno. Dá para ver fora que tem uns pedacinhos de, de jalapeños. Tá, vamos lá. Esse para mim é muito bom. Mas é muito estranho, tipo, os sabores de, de jalapeno e grão de queijo juntos Mas eu tô gostando bastante Eu vou dar um pouquinho para a Michelle provar oh, de jalapeno? Me dá o de bacon <risos> Prova dois Tá bom É hum, um gosto gostoso de bacon mesmo É Ok Eu não gosto de jalapeno Eu gosto. Eu gosto. Até agora o de jalapeno é o meu preferido. Esse último é de pepperoni. Muito americano. Esse é interessante porque, na verdade, pepperoni é meio doce. É tipo carne de queijo pepperoni, mas é meio doce. Então também é interessante provar aí. Hum, é adocicado mesmo. Aham. Uh -huh. Que engraçado. Hum, eu gostei desse. Esse é meu preferido. <risos> eu amo doce, né? Que surpresa. Melhor do que o original? Não. Não? Jamais. <risos> tá bom, gente. Eu achei que meu preferido era o cake um, com jalapeno, a, a da Michelle de pepperoni, mas... O café é muito legal, tem uma energia muito boa, tem uma mandarimha do Brasil também aqui, então... E eu sei que é muito cedo ainda, e na verdade isso é nosso café de manhã hoje, porque temos um monte de restaurantes para visitar e conhecer, mas olha isso, é algo, algo que eu nunca encontrei, sanduíche, Então tem dois cookies aqui de chocolate chip, dentro tem brigadeiro aqui em cima tem essa... como se fala isso? O granulado O granulado por fora, então... Muito bom, mas é muito doce Eu vou guardar isso para comer depois do almoço Tá bom gente, vamos terminar nossa comida aqui, nosso café E vejamos vocês na próxima parada Bom gente, nota 10 para aquele lugar e os pães de queijo. Sim! Né? Não, e o cara tava falando, o cara que trabalha lá, né tava falando que a, a dona, uma mulher brasileira, ela inventou as receitas, tipo, todas as receitas dos pães de queijo uh, são dela. Então, muito legal, eu achei muito criativa as é. receitas. Sim. Mas lugar incrível, nota 10, se vocês estão em Nova York e estão querendo é, pão de queijo, esse lugar, Patoro é o lugar para vocês. Então vamos para a próxima parada e vejo vocês depois. Ai meu Deus, como tá frio aqui nessa cidade, né? Tá muito frio. Mas agora a gente está chegando na segunda parada, na nossa viagem. Pela Nova York. E como se fala esse, esse lugar? Se chama Berimbal do Brasil. Berimbal do Brasil. É um restaurante mesmo, né? É, é um restaurante de comida brasileira. Tá, então vamos entrar. Eu vou mostrar aqui na mapa onde a gente está agora. Fica bem perto da Universidade NYU. E é isso, vamos ver. Eu acho que eles têm pratos mesmos, típicos do Brasil. Então vamos entrar e ver o que eles têm. Chegamos na segunda parada de hoje, num restaurante brasileiro que se chama, como que é, como é, que é o nome? Berimbau Berimbau tem brasileiros aqui, então isso é como vocês sabem que é um restaurante bom, porque você tem brasileiros no restaurante, provavelmente a comida brasileira é boa também, então pedimos um bobô de camarão e uma coxinha, claro, porque não pode ter um dia de comida brasileira sem coxinha, então vamos lá, a gente tá esperando, a Michelle pediu uma guaraná também, estou ansioso porque eu nunca comi bobô de camarão, a Michelle falou que é uma comida nordestina também então eu não tenho muito contato com o nordeste do Brasil então para vocês que são do Nordeste isso é para vocês coxinha tem é vida também coxinha é vida só o que eu tenho a dizer então, tá bom gente, chegou a comida, o vovó de camarão. Vai nada chegar quarta-feira, eu acho. Vem primeiro. Ela vai ter. Eu não faço ideia. Eu sei que tem camarão, mas vocês é só vistam. O que mais tem? Não vocês sabem? Não. Tá, vamos lá. sabor de frutas do mar Estou tentando pensar em algum prato que eu já comi que é parecido Mas é algo que eu não, eu não conheço Mas é muito bom É muito bom Ok uh, Tô cheio, gente Eu tô explodindo A comida tava muito boa né? Tava, uma delícia só que alguma coisa que a gente está percebendo aqui em Nova York é que para comer fora, é uma fortuna! Muito caro. É muito caro! A gente pediu um prato, também porque a gente já comeu bastante hoje, mas decidimos pedir um aperitivo, coxinha, um prato principal, que era o bobó de camarão. A gente pediu dois cafés e você pediu uma guaraná uh -huh. e deu 50, 53 dólares. É, faz com então um com com gorjeta é 60 dólares, né? Para uh -huh. comer. E isso nem nem pedimos dois pratos principais. Mas a comida estava gostosa. A gente está explodindo. Precisamos caminhar. Pela cidade, tipo, mais 45 minutos, mas muito legal caminhando pela cidade, então não tem problema fazendo isso. A próxima parada é a gente vai comer tapioca num lugar que vende tapioca aqui, então vamos lá! Tá bom, gente, próxima parada nessa viagem pela comida brasileira aqui em Nova York, é esse lugar aqui que vende, é um restaurante que a especialidade deles é tapioca então uma coisa que eu achei interessante sobre esse restaurante também a gente já entrou e viu uh, o cardápio uh, todas as tapiocas são tipo americanizadas também então é interessante ver como as pessoas estão pegando a comida brasileira e mudando o gosto, os sabores para o gosto mais americano, então Vamos entrar, a gente, já pediu nossa tapioca e vamos ver se é boa ou não. Tá bom, gente, acabou bom de chegar a tapioca e como eu falei as sobras, não sei se são sobras típicas do Brasil, mas com certeza tem alguns que são típicas do até Nova York, mas com certeza são sobras que os americanos estão acostumados a comer. Eu só comi tapioca uma vez no Brasil, a Michelle fez algumas vezes para mim, mas eu estou muito ansioso de comer. Assim tem frango, mozzarella, tomate e requeijão. Então, qualquer coisa que tem requeijão, eu estou tô, tô dentro. <risos> hmm. Pelo amor de Deus! Melhor coisa que eu comi hoje. Com certeza, isso é sensacional. tão ansioso para a Michelle provar também. Mas é muito bom. A tapioca é crocante e o refeijão, ó. Oh. Isso é muito bom, gente. Outra coisa que é interessante, prim... o primeiro lugar que a gente foi, vende pão de queijo. Na verdade, todos os lugares que a gente veio hoje, vende pão de queijo. Pound de queijo é algo que os americanos estão acostumados já. É algo que você pode achar no mercado, é algo que até na, na pequena cidade que a gente morava tinha um restaurante que vendeu de queijo, mas tapioca é uma coisa que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos antes vindo para esse lugar. Então, só achei esse ponto interessante porque isso é algo que eu acho para fazer sucesso com comida muito diferente, muito estranho para os americanos, tem que mudar os sabores e, e para os americanos, né, curtir mais. Então mas, realmente, isso é... eu super recomendo isso. Eu sei que vocês não estão viajando para Nova York e, e vindo para Nova York comer comida brasileira, mas essa versão de tapioca é muito, muito bom. Então, agora eu vou dar para Michelle provar. Vai lá! Cara, tá muito bom! <risos> Valeu. Que de deliciosa, meu deus Agora deixa eu comer Tá bom gente, a gente tá cheio pra caralho Meu deus É, mas acho que a tapioca foi a minha coisa preferida, que a gente comeu até agora mas estamos indo para um, uma pizzaria brasileira que fica em Brooklyn, então precisamos pegar o metrô Sim, estou tão animada! Eu também, mas aquele lugar é chamado... aquele lugar que a gente acabou de sair é chamado TAP e fica perto de Central Park eu super recomendo para vocês mesmo como eu falei, se vocês não estão vocês não estão viajando até Nova York para comer comida brasileira mas se você é um fã de tapioca e você tem interesse em saber a versão americano dessa comida brasileira eu super recomendo que vocês vão lá e é isso eu vejo vocês na pizzaria brasileira uh, olha só olha só o que, que temos aqui amor? Temos quatro queijos e portuguesa, minha preferida! Hum. Então, a última parada do vídeo para hoje foi nesse restaurante, na verdade é uma pizzeria brasileira. Eles falam que é, são a melhor, oh, não a melhor, mas o único, então a melhor. Pizzaria <risos> em Nova York Brasileira a, brasileiro. Uh, Foi legal também, tá rolando rodízio, pizza rodízio agora uh, Só que a gente já comeu bastante hoje uh, Nem estamos com fome agora, então vamos levar a pizza para casa porque... A gente não não aguenta comer mais agora, mas daqui a uma hora, quando chegarmos em casa, vamos comer e provar a pizza. Eu vou mostrar o cardápio aqui para vocês, mas tem um monte das uh, sabores mais populares, pelo menos que eu vi quando eu estava no Brasil. Sim. Né? Tem, tem as mais famosas, populares assim que se encontra em qualquer pizzaria, tem ali também. É. Ah, mas parece muito gostoso, eu tô triste que a gente não tá fazendo o rodízio, mas realmente... Não cabe! É, <risos> não, não cabe! cabe é, acho que eu vou morrer se eu comer mais alguma coisa antes de deixar a comida descer um pouquinho, né? E eu falei que o restaurante fica em Brooklyn, mas na verdade fica aqui no bairro que se chama Queens então é um bairro muito, muito interessante, um bairro que tem um monte de grupos de pessoas, etnicidades diferentes, então uh, é um lugar interessante para vocês visitarem uh, em Nova York também. Uh, então eu vejo vocês quando a gente chega em casa para provar pizza brasileira de Nova York. E vamos lá. Vai lá comer. <risos> tá bom, vou pegar de, Você, de Ela é um expert em pizza uma do Brasil. Expert. Experte. Tá bom, hein? De quatro queijos. Bem recheada. Hum, e tem catupiry, né, cara? Coisa que você nunca encontra <risos> nos Estados Unidos, já. Só isso já é felicidade. E agora a portuguesa, que é minha favorita. Gostoso também? Uhum, muito. Tá bom, agora eu vou provar... Hum! melhor do que eu tava achando, mas eu já posso perceber que a massa é bem no estilo americano, tipo tem não sei como explicar, mas a pizza daqui a massa tem tem um sabor muito único que eu não percebi quando eu tava morando no Brasil com a pizza, então isso foi é a única coisa. Mas quatro queijos a gente tem aqui também, é só que okay, com queijo diferente, então. A prova é essa assim aqui, porque como eu falei nos outros vídeos, brasileiros gostam de colocar uma refeição inteira na pizza. Os sabores da pizza são iguais, tipo as coisas que você, os ingredientes que você coloca em cima da pizza, massa, massa. É a única coisa que é um pouco diferente. Mas é isso para o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse dia maravilhoso que a gente acabou de, de fazer. Foi muito legal. Se vocês estão em Nova York e estão querendo comer alguma coisa do do lar, eu vou deixar aqui todos os restaurantes que a gente foi para vocês também provarem, se vocês estão em Nova York. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.